Olá, uh, bem-vindos à segunda ação. Conseguem a... ah, tirar? Ok. Uh, bem-vindos à segunda ação Extrema Direita, a história repete -se. Agora vamos ter connosco a Manuel Love, que é historiador, especialista do público, comentador da RTP, articulista do público. Uh, Cecília Honório, que é professora investigadora, Luís Crespo Andrade, historiador, coordenador do Seminário Livre da História das Ideias, o NL, diretor da Revista de Ideias e Culturas, José Manuel Sobral, que é investigador ICS, antropólogo, especialista em nacionalismo e identidade nacional. Um, e pronto, vamos começar então com, intervenção, com intervenções iniciais, vai começar o Manuel Love, cerca de 15 minutos cada interveniente e depois abrimos para questões. Ok, muito boa tarde a todos. Confirmem, por favor, se estão a ouvir corretamente e se não há problema nenhum. Certo? Ok, não tenho confirmação se me estão a ouvir. Está tudo, está tudo bem? Posso continuar a falar? Não há problema nenhum de ligação? Isto... Ah, ok. Estamos a ouvir. Pronto. Eu vou começar. Okay. Tá bom, a, a pergunta, eh, bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos de novo. Eu estive a assistir, eu, eu tive aulas até à uma e meia da tarde e tive dificuldade depois nos meus horários para ver o início do, do debate, mas consegui ver metade da intervenção do Fernando Rosas e depois todas as demais. Isso para mim era importante para poder localizar aquilo que vou eh, situar-me naquilo que posicionar naquilo que vou agora dizer. A pergunta é se a história se repete, já foi aqui eh, respondida e muito bem pela Mirima Alperno Pereira. Quando ela diz que não, não se repete, mas é verdade, eu contudo entendo que ela pode reeditar-se. Ou seja, graças àquela que é inevitável adaptação a cada contexto histórico eh, dos processos de reapropriação e de apropriação do, de, de ideias do passado. Um, isto é, por exemplo, eu entendo que as extremas direitas, as direitas extremas, eh, e já, tem mais ou menos isto aqui já foi dito, aprendem lições, aprenderam lições com a história, e portanto forçosamente elas nunca reaparecerão nos, no século XXI sob a forma de antigos cabos austríacos com um bigodinho mais ou menos, mais ou menos ridículo, eh, nem na grande maioria dos casos a extramatriz dos nossos dias reproduz a estética milicial e, eh, e todos aqueles uniformes que eh, lhe conhecemos na estética eh, militarista dos anos 30. Mas em todo o caso, a minha ideia a tese que tentarei aqui desenvolver é que sim, a história pode reeditar-se agora, não vai a produzir de forma alguma exatamente as mesmas consequências muito bem em primeiro lugar, recordo que o fascismo nasceu como um produto ideológico das direitas do, do início do século XXI tem uma origem e uma, e uma gênese muito específicas na Itália do pós-guerra mas justamente foi o, o seu lugar na história não decorre do regime italiano decorre da capacidade que teve o fascismo italiano em eh, criar um regime de tipo novo, mas simultaneamente em criar um modelo que conseguiu magneticamente atrair, eh, fascizando, portanto, o corpus doutrinal eh, das outras direitas em muitos contextos nacionais diferentes, que conseguiu fazer atrair muito, se não o resto, pelo menos uma grande parte, das chamadas direitas clássicas ou tradicionais do pós-Primeira eh, Guerra Mundial. E, portanto, nesse sentido, eu entendo que o neofascismo, como o neofascismo, são categorias políticas que têm um valor universal, desde a década de 1920. E, portanto, não, né, reconhecendo historicamente, reconhecendo e tendo-se obrigado muitas vezes, historicamente que existiu uma época do fascismo, entre 1922, a extensão de Mussolini ao poder, e 1945, derrota de, de Hitler, bom, e já agora, e também de Mussolini, evidentemente, no final da Segunda Guerra Mundial, uh, depois de ter existido, portanto, uma espécie de fascismo histórico. Contudo, a categoria política e a sua aplicabilidade não desapareceram, obviamente. E uh, o fascismo uh, passou há 100 anos a designar o lugar que ocupou o essencial das direitas radicais no Ocidente. E aqui está sempre a discussão se, o, se os fascistas são, a pequena, são apenas, e sempre, e em qualquer contexto, um pequeno corpo, mais ou menos miliciano, mais ou menos vanguardista, uh, do conjunto das direitas radicais ou se justamente em determinados momentos históricos e em muitos contextos, não poucos, muitos contextos, os fascistas, e desde 1945 os neofascistas, conseguem ou não fascizar eh, partes, significa segmentos significativos eh, do resto eh, da direita. E justamente eh, esse lugar que o fascismo ocupa no espectro político, no espectro das opções políticas, eh, nesse lugar interceptam-se as componentes centrais do magma ideológico e da prática política de um modelo específico das direitas que surgiu, muitas vezes resultando de processos já na altura de renovação ideológica das direitas, quer em contextos de impulso revolucionário progressista, por exemplo, e é verdade, para o primeiro fascismo, para o italiano, no contexto das revoluções de 1917-1923, o fascismo ainda resiste e tem força em vários países europeus, na fase final da, da, da, da Segunda Guerra Mundial, em 1943-45, está vivo na, na resistência das direitas radicais do pós-Segunda Guerra Mundial, até ao final dos anos 40, até impor-se o um, clima da, da, da Guerra Fria, e o fascismo uh, e os neofascistas, como bem sabemos, uh, no final dos anos 60... E no, no início dos anos 70, na fase de triunfo da vaga anticolonial, designadamente da, da última da portuguesa, ou das colónias portuguesas, um, o, fascismo tem um, um, o fascismo tem um processo de refundação uh, de uma geração que está, agora, uh, que está agora, digamos assim, a ceder o lugar para uma nova geração, de uma geração de jovens ativistas das direitas radicais, neofascistas, em minha opinião, e que está agora a ceder, depois de lições dadas aos seus sucessores, está agora a, a, a ceder o seu lugar histórico. Mas também o fascismo esteve, sobretudo, presente em momentos de signo inverso ou seja, caracterizados pelo refluxo das esquerdas, das forças progressivas. O que aconteceu na segunda metade dos anos 20, no final uh, da década de 30, uh, os anos dos, dos triunfos militares do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, uh, a década de 1950 com, num, com uma estratégia de, uh, de uh, penetração, de incorporação, de integração uh, da, das ultradireitas dentro uh, das direitas clássicas uh, do período da Guerra Fria, portanto sob o signo do anticomunismo. Hum, hum, e em geral, e isto, é isto que agora aqui nos traz, no fundo o António Costa Pinta e isso se referia, os 35 anos de triunfos neoliberais e neoconservadores que se têm vindo a prolongar desde o final da década de 1970 e uh, até à, pelo menos até à crise de 2008, à crise financeira que começa em 2008. É verdade que essa crise permitiu, designadamente a partir de 2011, uma remobilização dos movimentos populares e da contestação antirracista e feminista, mas é verdade contudo também que eh, a nova crise criada pela pandemia está de novo e com muita forma muito evidente a criar novas condições para a rearticulação política com, em, em, em, em sinal de sucesso para a extrema direita, em minha opinião, em, em, período de, em fase de fascização. Em todos estes momentos as direitas radicais, ainda que partindo de pontos diferentes do espectro político e ideológico, nos casos mais confessionais, noutros mais laicos, nos casos mais nacionalistas, noutros, bom, sempre nacionalistas é verdade, mas noutros um nacionalismo claramente dissolvido num ocidentalismo cristão, por exemplo, e sobretudo anti-islâmico, anti, anti etc. Uh, Nuns casos tendo-se mantido sempre organicamente independentes da direita clássica. Uh, noutros, como é o, como é o atual, autonomizando-se, uh, um, oh, perdão, e, uh, uh, e uh, noutros casos, uh, uh, e nesses mesmos casos, peço desculpa, autonomizando-se quando necessário da, da direita clássica em determinado momento, em, todos este, em todas estas situações, estas direitas radicais tendem a convergir no mesmo ponto de sempre do extremo direito, do, no extremo reacionário do, do, do espectro político, assumindo uma agenda política que tinha no passado, na época do fascismo, e tem hoje como objetivos e como instrumentos, e para fazer uma síntese em três grandes aspectos, a desestabilização dos sistemas liberal-democráticos, que, que normalmente começam a ser, de resto, descritos como tendo sido tomados pelas, pela ditadura cultural marxista, a linguagem do pós-anos 60, ou em geral até, como na República de Weimar acontecia, pelo marxismo, para essa desestabilização Uh, ou esses sistemas liberais democráticos a proposta para a sua superação em todos os casos, quer ontem quer hoje, propõem se em todos os casos soluções de natureza autoritária é verdade que na época e aqui está uma grande diferença, mas isso já, sabe, já, foi, já, já foi enunciado é verdade, é verdade que na época do fascismo e até aos anos 1970 na maior parte dos casos a proposta era superar os regimes liberais com ditaduras com ditaduras institucionalizadas é verdade que elas podiam também aí, atenção, divergir entre ditaduras de partido único e ditaduras de tipo híbrido, regimes híbridos. Como, por exemplo, foi o caso, um dos melhores exemplos, o caso da ditadura civil-militar brasileira, na qual, como sabemos, se manteve o ritual eleitoral com a competição, com a concorrência, de, com o concurso de partidos, de um partido autorizado da oposição e um sistema, e um sistema eleitoral que assegurava permanentemente a vitória do partido do regime. É muito semelhante àquilo que está a acontecer nos nossos dias, evidentemente, não. É verdade, contudo, que desde o fim da Guerra Fria, eh, propo as propostas aparecem muito mais sob a forma de regimes de exceção normalizada, É eh, de regimes de tipo securitário, que se propõe permanentemente a tese de que as sociedades estão sistematicamente sob ameaça, e como estão sistematicamente sob ameaça, têm que ser securitizadas são normalmente, do ponto de vista quer político, quer social, social-militaristas, o modelo israelita é perfeito nesse sentido, com, eh, nos casos em que esse social-militarismo, esse militarismo social, é melhor social-militarismo como expressão, eh, esse social-militarismo ainda não está suficientemente implantado, eh, normalmente estas organizações, estas correntes, fazem apelos diretos à capacidade de salvação da pátria que terão as forças militares e de segurança. Uma segunda característica destas agendas, a promoção de uma agenda identitária, mais racista biológica na época do fascismo, era, era o espírito do tempo, o ar do tempo, não é? L -l era o espírito do, do, do tempo, mais racista culturalista desde os anos 1960, é uma das lições aprendidas, não é simplesmente com a derrota do fascismo, é uma das lições aprendidas com a Auschwitz. Desde a Auschwitz, os racistas deixaram de, deixaram de falar em raça e falam, bom, de facto continuam a falar mas falam prioritariamente em civilizações e em culturas que são incompatíveis uh, e nesse sentido uh, uh, é verdade também que como já disse no passado uh, um, este identitarismo era mais nacionalista e secundariamente ocidentalista e na atualidade é mais ocidentalista cristã e secundariamente uh, nacionalista não, não é verdade que grande parte das extremas direitas Sejam abertamente nacionalistas ou tenham, ou, ou primam sobretudo a tecla nacionalista. O problema é para eles, mesmo na discussão da Europa, não é que a nação francesa é desrespeitada pela Europa, é a identidade ocidental que está a ser posta em causa pelo cosmopolitismo europeu, é sobretudo e permanentemente a defesa do ocidente, da civilização ocidental, que está em causa na maior parte deste casos. Isto é uma velha discussão que eu tenho em torno da ideia, se isto é tudo nacionalismo da extrema-direita nos nossos dias, eu pessoalmente não estou aqui. Por último, uma organização securitária do espaço público, do espaço político, social, económico e cultural, que varia historicamente entre as soluções de violência institucionalizada de Estado, que pode chegar ao genocídio, aliado a uma componente milicial que, sempre que na época do fascismo, os fascismos chegaram ao poder ou o poder se fascizou, se verificou essa violência institucionalizada do Estado. Mas atenção, houve também momentos nos quais os fascistas não chegaram ao poder e, portanto, quando influenciaram o poder, não conseguiram, em muitos casos, implantar esta violência institucionalizada do Estado. E, por outro lado, nos nossos dias, soluções que se propõem em torno, e que, repito, tomam como modelo o Estado israelita, e a sua natureza social militarista e praticamente de apartheid, A segregação e controlo securitizado das minorias étnicas, simultaneamente essas minorias são uma componente central dos segmentos mais precários da classe trabalhadora e, e, portanto, dessa forma, a tese de que será necessário, em geral, às classes trabalhadoras impor, uma, um, impor uma, um regime de disciplina social que se, pode, que se pode conseguir, securitizando uma parte delas, as minorias étnicas, ou, literalmente, transformando as relações de trabalho a tal ponto precarizadas em relações em contexto, em contexto puramente autoritário, né? no qual o conjunto, nesse sentido, das classes, da classe trabalhadora está efetivamente sob uma apertada, um regime de apertada, não sei se é de vigilância, um regime de apertada disciplina, disciplina social. E, uh, neste sentido, é verdade, em muitos casos, como tem acontecido no caso francês, como tem acontecido em várias, como tem acontecido no caso também norte-americano, ou no caso brasileiro, o que nós temos são uh, uma radicalização da lógica securitária, com militarização até do espaço público, o caso francês desde 1995, a França tem desde 1995 um esquema, o um chamado esquema vigipirate, de militarização do espaço público, não nos esqueçamos, em nome da lógica securitária antiterrorista, e esse é um belíssimo exemplo do liberalismo autoritário dos nossos dias, que evidentemente a extrema-direita aplaude e entende sistematicamente que nunca é suficiente e que é preciso continuar a radicalizar. A finalidade última, e isto em minha opinião é típico dos nossos, da extrema-direita dos nossos dias, é de reimplantar, reconsensualizar um regime de disciplina social que pode, como sempre que acontece em todos os regimes de exceção, ter de ser violento. Ora bom, neste, neste sentido... A dificuldade que nós sistematicamente temos em eh, interpretar, eh, a interpretar a extrema-direita dos nossos dias como neofascista, e eu reconheço a posição maioritária, também foi aqui enunciada, é de que não é neofascista, de que não é fascismo, o António Costa Pinto chega a dizer, e eu percebo bem a frase, chega a dizer, não era problemática, como quase se fosse, se a extrema-direita dos nossos dias fosse neofascista, estaríamos mais tranquilos, porque evidentemente significaria que ela seria intrinsecamente, eternamente, permanentemente minoritária. Esta discussão, permitam-me, aliás, nos últimos tempos tem-me tem ocorrido esta comparação. Então perguntemos, nos quem são os comunistas dos nossos dias? Os comunistas dos nossos dias são apenas... As organizações mais radicais da esquerda radical, que consideram que, e agora para utilizar o termo, uh, uh, o paralelo da direita clássica neste campo, que os comunistas clássicos, isto é, os partidos que, adquirem, que mantêm ainda hoje essa mesma designação e dentro do universo dos partidos com a designação de comunistas continuam, dentro desse universo, maioritários, esses serão então o quê? Pós-comunistas? Eu posso admitir esta possibilidade. Mas isso significa sistematicamente, quando procuramos neofascistas e já agora neocomunistas, encontrar sempre franjas não representativas do espectro político, e então, para, se me permitem, para fazer uma paráfrase do, do António Costa Pinto, que é que estamos aqui? Se são por definição neofascistas e neocomunistas franjas, Bom, e agora estamos aqui a discutir se a extrema-direita é ou não neofascista, ou se, ou se apenas uma pequena, provavelmente pequeníssima parte dela é neofascista. Bom, então nessa altura estamos de facto aqui apenas a discutir a extrema-direita. E não há nada de fascista nela. Eu entendo que não. Primeiro começo por sublinhar que é sempre muito mais difícil definir, categorizar, abordar os objetos de análise que não são contemporâneos, do nosso tempo. A velha frase do Hobbesbaum que diz que os seres humanos operam como os historiadores, só retrospectivamente é que conseguem reconhecer a natureza da sua experiência. E por outro lado, evidentemente, recordar que um, a experiência da época, a experiência do fascismo na sua época, é um objeto histórico, justamente histórico, historicizável, historicizado. Por outras palavras, como já terminou, sabemos quando começou, como evoluiu ao que chegou, como terminou bom, então já sabemos o que foi o fascismo agora o problema é que nós temos permanentemente e o Fernando Rosa em algum momento o mencionou nós temos permanentemente esse problema com a extrema direita dos nossos dias ela já chegou ao poder mas ela ainda não parece ainda não ter introduzido eh, na esfera do poder e da organização do sistema político e já agora da organização da sociedade, societal, no plano societal Todas as, todas, as, todas as transformações que, que gostaria que seguramente na sua agenda estão para ser feitas. Primeira questão, o que significa que o objeto que nós hoje temos está permanentemente em transição, como nós estamos em transição, diga-se passagem, não é? evidentemente, e como está permanentemente em transição, nós temos dificuldades em, ou melhor, creio que nos estamos a apegar demasiadamente a uma concessão, Uh, não digo a histórica, mas demasiadamente centrada perdão, uh, exato, uh, não digo a histórica, mas demasiadamente centrada numa definição politológica sobre um período histórico preciso, 22-45 do século XX, do que foi o fascismo e vir dizer não a maioria das características de 22-45 não estão presentes hoje. Ora uh, uh, não nos esqueçamos que também entre 22 e 45 e de resto entre 19, formação dos Fasci de combatimento, e 22, a ascensão de Mussolini ao poder, e, ou entre 19, a formação do DAP, do primeiro partido de Hitler, e 33, quando ele chegou ao poder, também tudo quanto eles diziam não era, evidentemente, a mesma coisa. Pelo contrário, sabemos que no caso italiano, diferentemente do caso uh, uh, alemão, numa primeira fase de, de, de assunção do poder temos até uma espécie de pragmatização, tipicamente oportunista, pragmatização dos princípios ideológicos inicialmente formulados pelo, pelo fascismo de 1919, 20, 21, para, um, para, evidentemente, uma pragmatização de um fascismo, como se tão muito bem o, o Fernando Rosas, de um fascismo que chega ao poder, como toda a extrema-direita dos nossos dias, que chega ao poder exatamente em ligação, em frente das direitas, numa, numa frente das direitas. E nesse sentido também houve cronologia, também houve mudanças, também houve uh, instabilidade do objeto de análise do fascismo quando, evidentemente, uh, uh, ele nasce. E, portanto, eu creio que aqui, por outro lado, quando se, sublinha, quando se sublinha, e com razão, o pluralismo interno das extremas direitas dos nossos dias, não esqueçamos, sublinhámos sempre o pluralismo interno do fascismo na sua época, com as diferenças entre fascismo italiano e nacionalsocialismo e sobretudo a, má, a velha discussão em que eu, o Fernando Rosas, o António Costa Pinto muitos outros uh, entramos e eles os dois muito antes de mim, uh, entramos e que foi a discussão se uh, outro, fenómenos distintos do uh, fascismo italiano e do nacionalsocialismo eram fascismo ou não. E se, o Estado, e se o solazarismo foi fascista, se o franquismo foi fascista, se a Croácia ou o Stasi foi fascista, se a é, Vichy foi fascista ou não. E essa é uma velha discussão pela minha parte, sinto-me ter-me ter mantido no mesmo lado. Sim, o fenómeno é o da fascização. E no fenómeno da fascização, nós sabemos que os atores políticos e, portanto, os objetos de análise, podem não, podem não, não começam por ser fascistas, mas tendem ao fascismo. A questão que agora nos interessa estudar é se estão ou não estas direitas radicais em fase de fascização. Vou terminar, porque sei que eu tenho que fazer, mais ou menos pelas minhas contas, para sublinhar que não creio, na discussão categorial, conceptual, não creio que se possa despachar esta extrema direita simplesmente no âmbito das direitas radicais, com uma, insisto, uma pequeníssima franja abertamente fascista, primeira das questões, Segunda, chama a atenção, estamos aqui a discutir isto, chegamos a 2021 porque temos um processo desde os anos 90 de radicalização das direitas clássicas. Essa radicalização acompanha a implantação da chamada nova globalização do capitalismo, ou da última fase da globalização do capitalismo, e, portanto, da fase de hegemonia ideológica e política, evidentemente, do neoliberalismo. Recordo que a chegada da extrema direita ao poder, não é dos dias de hoje, evidentemente, não houve nenhum governo de Berlusconi desde 1994 sem o concurso da extrema-direita, e recordo justamente que uh, uh, uh, isso teve um efeito bom, Berlusconi, a viragem do Partido Republicano nos Estados Unidos, uh, uh, uh, numa, nem mais de uma dezena de países europeus a entrada direta, com postos governamentais, não simplesmente Uh, acordos parlamentares, não simplesmente como chamaria Vasco Polito Valente uh, se cá estivesse, gingonças à direita. Não, não, nada disso. Com diretamente participação da, da extrema-direita no poder em 10 países da, uh, da uh, União. Bom, não sei se a União Europeia, a uh, uh, Suíça é evidentemente um dos. E esse fenómeno é antigo, é um fenómeno é antigo, quer dizer, já, já tem um quarto século, é um fenómeno que vem prolongando uma fase relativamente longa de radicalização das direitas e de refluxo político em geral das esquerdas, com interrupção desse refluxo, em minha opinião, a partir de 2011, com provavelmente novo refluxo nos nossos dias, na sequência da crise, da crise económica que então começa. Por último, uma, uma referência a um dos conceitos que também aqui foi mencionado e que é o de pós-fascismo. Eu posso subscrever a tese do antes ao que, apesar de reconhecer que também Mussolini e Hitler tinham chegado ao poder por via legal, por outras palavras, pela degradação autoritária eh, do sistema liberal, eh, eh, ele sublinha, através que a vontade de, dos fascismos na sua época era derrubar o Estado de Direito e apagar a democracia e isso estava fora, evidentemente, da discussão, eh, que isso marque efetivamente uma diferença com a extrema direita dos nossos dias, pelo facto de ela parecer respeitada Uh, os processos eleitorais creio que tem muito que se lhe diga e justamente já aqui, o João Mineiro foi salientado no debate, a forma nós não diríamos seguramente isto antes das eleições uh, uh, ou melhor esta frase foi feita ou melhor esta frase não, esta avaliação de que em geral a extrema direita dos nossos dias e a direita radical populista continua a respeitar o ritual eleitoral tende a aproveitar-se dele tende a cativar o resto da direita clássica tende a vampirizar eleitoralmente a direita clássica essa tese, mas que contudo respeita o ritual eleitoral, é preciso começar a atualizar esta ideia, justamente depois vermos o comportamento da direita norte-americana nas últimas eleições. A que se acrescenta a importação daquele slogan, se perdermos as eleições, foi seguramente fraude para, já numa antevisão daquilo que possa vir a acontecer em 2022, Bolsonaro ter dito a mesma coisa no Brasil, para, eh, em situações, eh, na, nas últimas eleições também foram mencionadas, nas últimas eleições para a Comunidade Autónoma de Madrid, que são 5 milhões e, e meio de eleitores, não é pouca coisa, é mais de metade dos portugueses. Justamente a extrema-direita eh, anunciou claramente que eh, se houvesse um resultado, eh, uma maioria da esquerda, que, o mais, que eles não aceitariam os resultados, o mais provável é ter dito uma fraude eleitoral. Uma última nota, prometo que, que, que termine. E a última nota tem a ver com a utilização pública, no debate público das categorias. No fundo, para que é que elas servem? E aqui chama a atenção para duas situações muito curiosas das, das duas últimas eleições, em, com dias de diferença, uma vez mais, a Madrid e noutra nas eleições que Uh, em Madrid, o presidente da Câmara de Madrid, que não é, evidentemente, a Isabel Dias Ayuso, a presidente da Comunidade Autónoma, do mesmo Partido Popular, da mesma, abraço direita clássica, uh, uh, em determinado momento passou pelas redes sociais de todo o mundo, provavelmente, em determinado momento, numa, num discurso eleitoral, dizia uh, chamem-nos fascistas, não há problema, o que importa é que nós governamos bem. A frase é seremos fascistas, mas governamos bem. De uma direita clássica, a sua estratégia de coligação de frentismo com a extrema-direita não teve problema em assumir isto. E num segundo momento, a presidente do governo escocês, em campanha eleitoral, Nicola Sturgeon, uma mulher do centro, uma social-democrata do centro-esquerda, à direita do Partido Trabalhista, e que numa discussão com uma ativista de extrema-direita na rua, que a abordou, ela se virou para, Sturgeon se virou para ativista e lhe chamou fascista e racista eu sei que do ponto de vista do rigor das ciências sociais nós temos que claramente ter cuidado no uso dos conceitos. enquanto cientistas sociais e enquanto cidadãos temos também a obrigação de perceber como é que os nossos concidadãos usam os conceitos. e dei dois exemplos para perceber que em minha opinião para uma grande parte da opinião pública a extrema direita dos nossos dias tem, entra dentro de uma categoria a categoria do fascismo e portanto historicamente do Neofrasto. Obrigado. Obrigada. Vamos agora ouvir a Cecília e tentar relembrar que as intervenções são de 15 minutos, se puderem manter esse tempo. Bom, muito obrigada a Andréia Galvão que está aqui a moderar este segundo painel. Muito obrigada às pessoas que aceitaram este convite e que fazem este debate que é um debate tão importante para os dias muito obrigada às pessoas que permitem a gravação desta, desta discussão que aqui fazemos e vocês vão perdoar-me a franqueza com que falarei dado que não me assumo como uma especialista do século XX tal como a Miriam estou aqui fundamentalmente como um, cidadã, curiosa e nesse sentido quero deixar-vos algumas notas por um lado, em resposta à pergunta, que eu entendo fundamentalmente como uma convocatória para a história e para as ciências sociais, para a definição da sua responsabilidade nesta discussão, e em segundo lugar, deixar-vos também algumas notas sobre aquilo que é a nova extrema-direita, e eu insisto na nova, no caso de Portugal e de Espanha. E a história não se repete. Não há ameaça da revolução, do socialismo ou do movimento operário. Os fascismos, convém não esquecer, inspiraram-se em concepções tradicionalistas do século XIX, da espiral da história ao realismo, Miriam evocou aqui a importância do miguelismo no caso de Portugal, a organização autoritária, orgânica, corporativa do Estado, constituindo uma contra-revolução feita revolução e definindo aquilo que foi definido como a terceira via equidistante, igualmente distante, quer do liberalismo, quer do socialismo. Não se repete porque as atuais forças de extrema-direita não se apresentam com um programa revolucionário para destruir as leis e a democracia, como Hitler e Mussolini assumiram, nem assentam maioritariamente em movimentos de massas. Não se repete porque sem Stalin, nem bloco soviético, a história é mesmo outra. No pós-Guerra Fria e no desenho dos seus vencedores, devemos, inclusivamente, convocar o papel político da Rússia na contaminação da extrema-direita ao Ocidente, que é uma discussão pertinente. Vocês poderiam dizer, bom, mas esta pergunta é uma pergunta um pouco retórica, vocês poderiam ser menos enfáticos a colocá-la, e colocá-la de outra forma. Há uma continuidade ideológica e política entre o fascismo do século XX e as novas extremas direitas do século XXI e há continuidades que foram anotadas neste debate e que são convocadas para a discussão. Eu recordo aquelas que me tocam de mais perto aqui aquelas que se reportam aos recursos populistas e à sua importância. Nós já ouvimos falar deste povo que é convocado numa visão eminentemente organicista, que nós nunca sabemos exatamente o que é, sabemos que não é o povo sociológico. Nós já ouvimos falar, nesse passado do século XX, neste líder messiânico, que está disponível para a fusão com o povo e que, por isso mesmo, dispensa a delegação. Nós já ouvimos falar deste nacionalismo exacerbado, da importância da definição de um inimigo, interno e externo, e nós já ouvimos falar do ódio, do medo, da criação do caos que convoca os salvadores e os messias. Nós já ouvimos falar desta emocionalização radical da linguagem política que não visa outra coisa senão destruir a própria política. Mas é sobre as diferenças que nós devemos assentar o nosso debate e a nossa intervenção política. As descontinuidades, do meu ponto de vista, sobrepõem-se claramente e são elas que nos convocam. Porquê? Porque assistimos à normalização destes partidos. A palavra normalização é importante. Eles querem, eles vivem dentro do sistema. Porque, até ver, nenhum deles se propõe a saltar o poder pela força das armas. E o que temos assistido, já aqui devidamente convocado, é a uma linha de intervenção que reconfigura a direita clássica e que mexe na geografia política, empurrando a direita para a direita e, simultaneamente, abrindo espaço e empurrando o próprio centro político. Esta é a discussão dos dias. E porque há novos elementos ideológicos. Se o século XX convocou os inimigos que conhecemos, há neste momento um denominador, o um inimigo que é o denominador comum à maior parte destas forças da nova extrema-direita, ele é o migrante, é o refugiado, muitas vezes é o migrante que vem do Islã, fora os outros inimigos que também são convocados, como a esquerda, as feministas, as, as pessoas que defendem os direitos LGBT, entre outros. Há mais nativismo do que nacionalismo dos antigos fascismos. Há menos nação e mais identidade nacional. E da importância do debate que aqui fazemos e dos debates que têm sido feitos sobre o que foi o fascismo e sobre o que foi o colonialismo e sobre as suas sequelas. A importância da revisão da história está consagrada nos programas políticos desta nova extrema-direita. A terceira via que convocam, por inspiração da nova direita dos anos 80, é mais a terceira via do acima da esquerda e acima da direita, sem distanciamento do neoliberalismo na maior parte dos casos. Aliás, acho que é mesmo muito importante que nós consideremos a relação que boa parte destas forças têm, quer com o neoliberalismo quer sobretudo no programa de ataque e destruição do Estado Social. Se nós nos descuidarmos, perdemos estes elementos que são os elementos diferenciadores. A extrema-direita é hoje um fenómeno mais global, porventura, do que no passado, mas muito, demasiado, para ela própria, refém das questões e das nacionais. E ela está sujeita e foi alvo de uma sobreexposição mediática, e daí a importância de nunca esquecermos o papel da comunicação social, que fortemente contribuiu para a sua normalização, não esquecendo o controle e o trabalho que é feito nas redes sociais. É por isso que o filósofo Gaspar Tamas, tal como Enzo Traverso, convocam a palavra pós-fascismo, é uma palavra que eu gosto, porque precisamos dar nome às coisas e que acho que é relevante para nós muito mais no plano da pedagogia política para percebermos exatamente de que não é de fascismo que falamos porque a história não se repete mas que nos convoca a uma análise e a uma intervenção sobre todas estas forças que vivem dentro do capitalismo global, sem assumir, na maior parte dos casos, o legado do fascismo, sem convocarem o totalitarismo. Analisar e marcar as diferenças é o que permite, do meu ponto de vista, a ação política. E deixo-vos também algumas notas sobre esta nova extrema-direita nesta península, e sobre a relativa surpresa que vivemos mais de 40 anos depois de um quadro de imunidade relativamente à representação parlamentar da extrema-direita. Porque acho que é importante comparar o que é comparável. Porque a Espanha e o Vox contam mais para percebermos o que é Portugal, o Chega, do que a Itália ou a França alega a Lega, ou frente nacional. Porque eh, os dois países têm uma história comum, como bem conhecemos, e porque acho que menorizamos o impacto que o sucesso do Vox teve no nosso país. Mais de 40 anos de imunidade à representação parlamentar da extrema-direita, esta imunidade acabou há, sensivelmente, dois anos, porventura nos finais de 2018, e essa imunidade rebenta porque os mecanismos de prevenção deixaram de a controlar. E esses mecanismos de prevenção, do ponto de vista da investigação, que eu sublinho, têm a ver, fundamentalmente, com as sequelas das ditaduras, e no caso de Portugal, com a experiência da Revolução, com a agenda dos direitos e da construção do Estado Social. Vale, pois, a pena também analisarmos porquê e em que contexto é que este quadro de prevenção pode ter aberto as suas fissuras. A Bascali Ventura, são engravatados do sistema, nasceram dentro dos partidos do sistema, do PP e do PSD ao caso, foram pela comunicação social purgados do estigma da velha extrema direita e puderam ser eh, constituídos como novidade, como notícia, libertos desses fantasmas que deitaram para trás das costas. É sobre a sobreexposição mediática que eu quero deixar algumas notas para a vossa consideração e para a fundamentação da palavra normalização. E essa normalização contribui para o peso que dou, que damos à palavra nova, nova extrema-direita, porque ela não é proscrita, porque ela vive dentro do sistema, porque ela é notícia. Há um reputadíssimo jornalista americano, Hirsch, que numa recente entrevista a um jornal diário reconhecido, disse, e passo a citar, que Trump foi o maior benefício para a imprensa norte-americana nos últimos quatro anos. Deixo-vos também algumas notas sobre aquilo que aconteceu entre o novo partido de extrema-direita português, o Chega, e a comunicação social na sua articulação com as redes sociais, neste caso particularmente com o Facebook. Há um estudo de, do, do MediLab que vos aconselho, que faz a análise do, da ascensão e do caminho entre a celebridade Ventura e o político Ventura, estabelecendo a articulação entre comunicação social e interferência no poder do Facebook. E eu diria que existem três fases neste processo. A primeira de aceitação. O Chega foi, segundo dados consultáveis, um partido que nas legislativas foi tratado como outros pequenos partidos, como Aliança, como Iniciativa Liberal ou Livre. Há uma segunda fase em que claramente vemos na comunicação social os sinais da novidade e o apetite pela novidade, e estes dados reportam-se ao mês imediatamente a seguir às eleições, e há uma terceira fase, que é a fase da explosão, a que vem desde as eleições legislativas até às presidenciais. E como não há explosão sem televisão, há algumas notas apenas que confirmam esta vertente, a Mark Teste de vosá, que André Ventura foi o segundo protagonista de informação em TV, em janeiro de 2021, ou, por exemplo, uma análise de títulos da SIC, dir-vos-á que no mês antes das eleições presidenciais, André Ventura teve quase o triplo dos títulos que Ana é Gomes, dado que, como sabem, ambos eram colocados pelas sondagens como desafiando o segundo lugar. São dados, pois, desta relação e desta mediatização para a qual vos convoco. Como um importante dado de análise, se queremos falar e se devemos falar da normalização da nova extrema-direita. O que é que a Bascal e a Ventura partilham? Partilham programas económicos neoliberais, atenção, partilham da ideia de que é necessário fazer uma guerra contra a esquerda, e esta vertente é uma herança da nova direita dos anos 80, mas há diferenças muito significativas. O VOX soube alimentar-se da crise dos migrantes do verão de 2018 e da questão da Catalunha. E, à custa destas duas motivações, conseguiu construir essa imagem de uma Espanha grande, essa grande meta, metáfora do seu ultranacionalismo. O Chega, em Portugal, não tem nem refugiados que possam ser alvo e bode expiatório de uma ameaça exterior forte, nem migrantes, nem islão e daí a necessidade de nós percebermos claramente independentemente de este partido ter um compromisso programático racista, xenófobo e anti-islão como se reconhecem em todos os sinais mas é necessário nós percebermos qual é o espaço de contaminação para este pequeno partido de extrema direita e talvez a percepção da corrupção nos ajude a avaliar esse mesmo espaço trouxe-vos eh, esta perspectiva, convocai-vos para a análise das diferenças. Nós precisamos delas, porque qualquer agenda de intervenção e de análise eh, tem este, este horizonte, pelo menos no campo em que nos encontramos que é o campo da cultura, do Observatório da Extrema Direita, da necessidade de fazer um debate que nos oriente na intervenção e na defesa da democracia, nós sabemos bem que a defesa de todos e todas os excluídos da globalização, que a agenda feminista, que a agenda LGBT são fundamentais para marcar o espaço que nos liga. Sabemos também que essa agenda é construída na disputa das ideias, nestes debates que fazemos, e que nestes debates, a disputa da memória e a história têm um primeiro lugar nesta mesma convocatória. E estou disponível depois para todas as questões que queiramos colocar, dando a palavra uh, a seguir ao Luís e ao José eu, eu agradeço a palavra, agradeço obviamente o convite à Cília velha amiga e a todos os que organizam esta, esta sessão. Vou tentar também responder à pergunta, à interrogação colocada. E antes de mais, de facto, referir que a expressão extrema-direita à história repete. se Esta expressão extrema-direita me ressaltou logo exatamente um pouco no sentido do que a Cecília acabou de dizer. Porque esta associação mais ou menos direta entre a extrema-direita e o fascismo me parece relativamente problemática, não do ponto de vista da, da sua história, mas do ponto de vista de se perpetuar uma ideia que a extrema-direita é sempre necessariamente fascista. O que me parece que, de alguma forma, advém provavelmente do termo antifascismo mais do que do fascismo propriamente dito. Ou seja, advém de todo aquele, enfim, de todo aquele passado, de, de, de meados do, dos anos 30 do século passado, um pouco antes da Guerra Civil de Espanha e depois na Segunda Guerra Mundial, que tendia a associar Perdão, que, criou que abandonou a política de classe contra classe e, tem, e criou a política de frente única antifascista e criou por conseguinte um leque antifascista muito vasto onde naturalmente por efeitos pragmáticos mais do que por efeitos propriamente interpretativos o antifascismo ganhou uma expressão necessariamente própria mas por uso político não por uso necessariamente interpretativo. Até atendendo ao tempo, eu tenho algumas notas e vou procurar ser muito breve, no fundo respondendo à questão de repete e procurando introduzir um dado, que, um elemento, um aspecto que foi aqui enfim, vagamente referido, incluindo pela Cecília, que tem a ver com a situação desta extrema-direita atual na sua relação com a mutação digital. E provavelmente essa relação com a mutação digital permitirá até compreender, eventualmente, uma questão colocada pelo Fernando Rosas, que é a questão da incompatibilidade entre o neoliberalismo e a democracia liberal, e uma forma, digamos, dos caminhos que essa incompatibilidade pode, pode encontrar para resolver, se para tentar resolver a si própria, digamos, digamos assim. De um modo geral, quer dizer, a história repete-se e a história não se repete, quer dizer, a história repete-se no sentido em que, na longa duração contemporânea, eu vou ler para ser mais depressa e porque há Estão os meus apontamentos, porque na longa duração contemporânea a história tende a repetir-se na medida em que os grandes agentes históricos se mantêm, assim como o jogo de relações sociais e políticas. E o simples facto de falarmos direita, extrema-direita, esquerda, extrema-esquerda, é o sinal claro que a linguagem que utilizamos na contemporaneidade se mantém aos nossos dias, o que significa que podemos usá-las como referentes para isso, para isso, para isso mesmo. Por conseguinte, há constantes, digamos assim, não é exatamente repetições, há constantes e essas constantes, obviamente, fazem com que atores semelhantes façam coisas semelhantes em circunstâncias semelhantes e em tempos diferentes, digamos assim. Desculpem enfim, o tom telegráfico, mas é para ver se cabemos no tempo. A segunda, a segunda dimensão disto mesmo é que há permanentemente, desde o miguelismo, e do miguelismo retomado pelos integralistas e por aí afora, há permanentemente uma tensão entre o legado liberal e democrático universalista, não é? patente, por exemplo, nas eleições ou na Declaração universal dos direitos do homem, e a ação antiliberal, antidemocrática, eh, nacionalista, no sentido que a expressão tem de, de extremo, eh, que obriga, obviamente, e todos temos consciência disso, a que a liberdade ou a democracia não estão conquistadas, são um processo permanente de conquista e de combate. Por conseguinte, isto são constantes, que me parecem relativamente claras e, por conseguinte, que fazem com que, com os mesmos termos, as questões se possam recolocar, repetir e, e, e repetir-se, nunca sendo da mesma forma. E é exatamente este o problema que eu gostava de chamar aqui a atenção. Parece-me que há aqui uma via de leitura que me parece interessante, e que é a seguinte. Consigo as minhas observações a de interrogação colocada, atendem um aspecto comum à extrema-direita histórica e a um dado contexto claramente novo. Por outras palavras, a história tende a repetir-se, mas sob forma distinta. O dado comum respeita... Perdão, o... O dado comum, neste caso, respeita à introdução sistemática da cacofonia no espaço público por parte da extrema-direita. Aliás, também já aqui referido, numa tentativa de destruição metódica dos critérios de racionalidade compartilhada que são indispensáveis ao exercício da liberdade e da democracia propriamente ditas. O, o, o próprio neoliberalismo, na sua essência, assente no pressuposto que a vida económica obedece a uma lógica determinista semelhante à dos fenómenos naturais, comporta assim a exclusão da autodeterminação auto racional dos indivíduos e das sociedades, como se de uma ideologia fantasiosa, e irrelevante se tratasse, por conseguinte há um princípio de irracionalidade intrínseco à vontade humana, às decisões políticas como realidades artificiosas e, há, e por conseguinte a necessidade de converter aquilo que é debate amplo e aberto e claro, em que haja códigos comuns e possibilidade de, de, das mensagens circularem com interpretação compartilhada em algo que não seja. Basta evocar, digamos, esta dimensão irredutível, a selva expressão, não há alternativa para reconhecer isso mesmo. Por conseguinte, a política é irrelevante, a economia e o jogo económico, nas suas leis próprias, sobrepor-se a tudo. E por conseguinte, há aqui um princípio intrínseco de racionalidade no neoliberalismo, que não existe no liberalismo, como é evidente. O neoliberalismo não é liberalismo. São duas coisas necessariamente distintas nesse aspecto. É o, é o liberalismo económico conduzido ao outrance contra muitos dos princípios liberais eh, históricos, digamos assim. O, o... Neste quadro, estaríamos perante uma situação semelhante, quer dizer, esta, este, este, este princípio da cocofonia generalizada, que, que, que depois vou descrever com um pouco mais pormenor, semelhante àquela situação em que estiveram os escritores eh, do mundo inteiro, por altura do Congresso Internacional dos Escritores em Defesa da Cultura, em Paris, em 1935, ou depois, em 1937, na própria Guerra Civil de Espanha, em Valência, Madrid e Barcelona. Ou seja, perante uma espécie de defesa do legado eh, racionalista e humanista da própria humanidade, para garantir, digamos, o ataque, para garantir a resposta, ao ataque àquilo que seria o, seu, o próprio cerne da possibilidade de vivermos eh, em ágora, de vivermos em comunidade de alguma forma. O ataque sistemático, hoje nos nossos dias, aos média, e o exemplo mais óbvio, é o exemplo mais óbvio deste plano. Não há nenhum populista que se dê bem propriamente com os médias, ainda que os médias possam ganhar dinheiro com o populismo. Trata-se de demolir a mediação, porque esse é que é o grande problema, é que os médias medeiam, e medeiam, bem ou mal, mesmo nas circunstâncias em que a Cecília referiu, medeiam a comunicação a partir de alguns consensos sociais e de algumas regras de informação e de algumas leis e de alguns protocolos que genericamente, mesmo estabelecidos, não deixam de ser respeitados nomeadamente quando são confrontados com as redes, quando comparamos uns essa imprensa escrita e publicada com a, ou a comunicação social em geral, com as redes sociais propriamente, propriamente ditas. E por conseguinte, esse é o objetivo número um a atingir é a informação que circula sob uma forma minimamente protocolada que obriga a um quadro mínimo de racionalidade e de, enfim, de ontologia, mínimo que seja, ou pelo menos de legalidade mínima que seja. Neste propósito, é, eu penso que é razoável pensarmos, perguntarmos-nos, se a comunicação de Trump ou de Bolsonaro são inépcias, como normalmente são referidas, ou formas de comunicação intencionais e calculadas para pragmaticamente imporem um ecossistema cacofónico dominado pela irracionalidade e por uma emotividade adjetivada e primária. Quer dizer, essa ideia de que a é inépcia ou é intenção é uma coisa que merece ser, ser atendida. O recurso ao Twitter, nas suas sentenças curtas, as redes sociais e os seus caminhos fizeram de tal modo um caminho que ainda esta semana a senadora republicana que chamou a atenção eh, aos republicanos que o caminho de, de, de, de supor que as eleições tinham sido ilegítimas foi destituída dos cargos que tinha exatamente por alguém que disse exatamente o oposto pelo simples facto disso estar em, em questão. O caminho está feito e está feito em grande medida. As próprias empresas genericamente... Seguem, alteraram também os protocolos de comunicação eh, por esta via e por conseguinte basta ver os problemas que temos muitas vezes para contactar com uma empresa, para falar com a empresa, para preencher um, um documento, etc. Eh, para ver que, de facto, a comunicação, o, o peso, o, o centro de gravidade da comunicação se alterou e a sua forma se, se transformou. Todas estas observações têm nos nossos dias uma direção direta com a mutação digital e a mutação digital não é, digamos o fazer o que se fazia antigamente sob forma digital aí é que está o problema a mutação digital é a transformação global de todo, o, de todo o quadro de todo o quadro relacional e pessoal no seu conjunto dar só alguns pequenos exemplos o, a, a mutação digital alterou profundamente a construção do eu. Qualquer miúdo, hoje em dia, acha que a coisa mais íntima e substantiva que tem é até o, o seu telemóvel. Alterou a noção do outro, porque o outro passou a ser alguém que existe, a própria amizade existe no quadro das relações eh, sociais. Alterou a noção de conhecimento. O conhecimento deixou de ser um construto para se confundir conhecimento com informação. E muitas vezes os alunos não entendem se está na net uma coisa tão bem explicada, porque é que eu tenho de dizer isso pelas minhas palavras ou eu próprio investigar. Já alguém se deu ao trabalho disso, porque não preciso fazer mais nada. E porque exatamente se confunde informação, alterou a noção do ritmo de pensamento. Porque se passou a pensar que se pensava tão depressa quanto se comunica. Ora, se a comunicação é instantânea, o pensamento e a reflexão são demorados. E todas essas questões são questões que, que correspondem genericamente a uma mutação muito significativa que também, obviamente, tem expressões políticas que todos nós conhecemos com algum detalhe, nomeadamente quando as coisas entram no domínio dos, dos grandes dados. Algumas dessas expressões, por exemplo, têm a ver, inclusivamente, com a justificação da crise de 2008. Porquê é que os bancos fizeram aquele percurso daquela forma? Pois bem, dirá o chefe de, de fila dos neoliberais do eh, portugueses logo de seguida num artigo de expresso. Bem, porque são algoritmos tão complexos que seria impossível explicar ao povo, mas que seria, seria uma desfaçatez e uma indigência não os praticarmos. Isto significa genericamente que há aqui um conjunto... De, como também sabemos, como altera instrumentos de manipulação todos nós em certo sentido somos diariamente à tentativa de nos manipularem quando entramos na net recebemos o anúncio disto, daquilo e daquilo outro desenhado a partir de perfis e de, e de, e de troca de informações que nós não conseguimos chegar não sabemos como estão, não são escrutináveis mas estão lá e que a Google em última instância se encarregou de produzir tudo isto cria instrumentos de vigilância absoluta, cria instrumentos de vigilância atuais, mas que serão incomparavelmente mais eh, primitivos, mais eh, elementares do que aqueles que daqui a uns poucos anos existirão de controlo global por, de, de, de nossa, da nossa, da no, do no, dos nossos comportamentos. Eh, que aliás em muitos sítios existem, por exemplo, eu não sei se a China entra ou não entra na extrema-direita, porque o que é verdade é que a China tem no principal das suas cidades câmaras de reconhecimento facial, que identificam a generalidade dos cidadãos e depois tem um sistema de pontuação dos cidadãos em função das imagens que foram recolhidas. Se alguém for visto a fumar, provavelmente perde um ponto, se der um, um beijo mais entusiasta perde dois. Se, enfim, não sei exatamente como é a pontuação, mas ninguém controla a pontuação. É impossível um nível de vigilância que chegue a este género de detalhes, como de manipulação. Nós vimos também uma forma arcaica dessa manipulação através da Cambridge Analytics nas eleições da de, de, de, de outra, de outra vez. Eu vou já acabar porque não, não quero roubar-te o tempo. Uh, isto são, sim, alguns tópicos, mas estes tópicos conduzem a que ideia? Conduzem à ideia de que há uma alteração muito substantiva do espaço público. E há uma alteração muito substantiva da forma como os poderes fácticos se podem constituir. E esta alteração muito substantiva do espaço público e dos poderes fácticos se poderem constituir e do uso de algoritmos por via das empresas e, no seu, e, no, e por via do, do jogo político, uh, cria situações muitíssimo delicadas. Eu vou dar só um exemplo que nós falámos todos há pouco tempo sobre ele. Imaginemos simplesmente que... O, a locação numa nuvem de uma empresa do, da Califórnia dos dados respeitantes ao censo do nosso ano de alguma forma pode ser utilizada fora dos critérios de absoluta reserva sobre eles tanto quanto é possível fazê-lo. Se alguém tiver essa possibilidade, fica a saber quantos muçulmanos há em Portugal o, o, onde é que vivem quais são as empresas em que trabalham qual é a extensão das suas famílias e por aí fora, dados como estes obviamente são dados que precisam de um, de um que têm, contém em si uma capacidade de manipulação e de intervenção política absolutamente inconcebível isto só para dizer, e passo já aqui ao José Manuel Sobral que o, o, há aqui, eu penso que a reflexão sobre a extrema-direita e sob os perigos que a extrema-direita traz consigo, é inseparável nos nossos dias, porque este é que é um dado substantivamente novo, o resto das coisas passavam-se mais ou menos como era costume passarem-se, mas agora passam, passam a passar-se de uma forma substancialmente diferente, é absolutamente inseparável de uma reflexão muito profunda sobre a mutação digital. Sobre as normas, aquela não pode deixar estar uh, sujeita. E as normas não é brincar com as normas como brincam connosco todos os dias, em que nós acedemos a um site e para aceder ao site temos que dizer que aceitamos tudo, ou se não aceitamos tudo, temos não é? uma só acede à Google e duas e três vezes tem que, se diz que se seriou as suas opções, passado uma semana volta a ter que seriar, etc. Para ir fora. Porque seguinte, passa por isso e passa também por uma outra coisa. Isso é absolutamente central. Isto é um domínio com o poder que aqui está posto e o modo como este poder pode ser um instrumento por excelência da perversão do espaço público democrático e liberal por via neoliberal é exatamente uma coisa absolutamente tenebrosa. Passa por outras coisas, passa naturalmente por as humanidades, o debate, etc. ocuparem também o espaço digital. Eu que espero, Cecília, se me permites uma sugestão, que eu poderia falar aqui de muitas outras coisas, gostava de chamar a atenção para o Hollywood também, só para acabar. Se repararem bem, o Joker e, o, e os Parasitas são o sinal de muito daquilo que o Fernando há bocado disse. O Joker é um filme, ganhou o Oscar há dois anos, é um filme sobre o novo Lupin. E Os Parasitas é um filme sobre pessoas que, tendo grandes qualificações universitárias, estão uh, remetidos para o desemprego e para a absoluta marginalidade social. Ainda não vi o filme deste ano, mas suponho que, apesar de tudo, também pode haver aí um sinal desse, desse, desse tipo. E pronto, peço desculpa por ter sido tão longo, mas pronto, ainda Boa tarde a todos, a hora está adiantada. Eu começo por agradecer ao Observatório da Extrema Direita e à CUTRA uh, terem-me convidado a estar, uh, a estar aqui hoje. Uh, eu não me pro preparei propriamente uma intervenção clássica, pensei mais que era do tipo de mesa redonda, mas sei muito bem que as atuais circunstâncias não são nada facilitadoras para, uh, para a existência, digamos, de uma mesa redonda. Eu, antes de mais, queria fazer uma clarificação sobre as questões do fascismo e não-fascismo. Chamar fascista a um movimento não o torna pior do que certos movimentos não-fascistas. Há ditaduras que não devem nada ao fascismo italiano ah, como por exemplo a ditadura argentina no tempo de Vilela, para não falar do, do Pol Pot, e no entanto ninguém as classifica como fascistas, apesar de sabermos que há raízes antigas do fascismo histórico e uma imigração nazi para a Argentina na sequência da guerra de 39 e 45. Mas há ditaduras que são piores sem serem categorizadas como fascista, nos seus horrores uh, uh, do que o fascismo propriamente dito, Embora, evidentemente, o nazifascismo e o nazismo se distinguem entre todas pelo grau do horror uh, a, que levou, a que levou, digamos assim, o seu sistema político e por ter desencadeado ser o responsável por dezenas de milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial, não só por Auschwitz, mas por tudo aquilo que foi o horror de 1939 e 1945. Eu tenho andado a olhar muito para as questões norte-americanas, e do nacionalismo norte-americano, e necessariamente, como toda a gente, para a presidência, para a presidência de Trump, por diversíssimas razões. Uma delas, poderíamos dizer, porque outrora, numa versão de autossatisfação, que a versão, digamos assim, que é uma representação liberal da América, se tende a apresentar como o farol do mundo, aquela representação estereotipada da estátua da liberdade que fazia vir a si os imigrantes refugiados de todo o mundo, numa altura em que a Europa ainda tinha monarquias absolutas, como por exemplo a Rússia, que só desapareceu no século XX, isso é uma das razões pelas quais ela é importante. Mas a outra é que ela é importante porque ainda é a principal superpotência a nível mundial e porque certas dimensões da sua direita radical são influentes a nível mundial. E não me refiro só apenas ao papel agregador que, queria, que o Steve Bannon e outros queriam construir uh, numa Europa, digamos assim, sob a liderança ou sob a inspiração da direita radical uh, norte-americana. E é evidente a questão de saber, voltando à nossa questão, se é um fascismo ou não fascismo, é uma questão colocada nos Estados Unidos da América, onde se criou um movimento antifascista, Antifá, para atacar, precisamente esta direita radical que não se proclamava, aliás, como direita, como fascista propriamente dita, e que tinha uma genealogia diferente dos fascismos, diferente e autónoma dos fascismos ocidentais. E encontrei um debate entre alguns especialistas do fascismo sobre se o trumpismo era ou não o fascismo. Por exemplo, Robert Paxton, um historiador que muitos daqui conhecerão, o autor da França de Vichy, era uma pessoa que tinha uma relutância bastante grande em classificar o trumpismo como um fascismo, mas na sequência do ataque ao Capitólio, que todos nós vimos em direto, acabou por sim por achar que se tratava de um fascismo, na medida em que parecia ver ali que era uma forma de comportamento político violenta ligada a um programa político radical, com sentimentos de vitimização e de exclusão a uh, expressos muito forte contra uma determinada elite e que isso sim uh, tinha muito a ver, era profundamente afim, aos movimentos fascistas. O Stanley Payne, que também muitos daqui conhecem, pelos trabalhos globais sobre fascismo e nomeadamente sobre Espanha, uh, discordava absolutamente, achava que não não, é, não, não, não é um fascismo porque não fundou um partido fascista, não tem uma ideologia revolucionária corrente, não propõe uma nova doutrina radical para a América, nem uma política de intervencionismo militar. E é preciso ver que os fascismos históricos, os fascismos históricos, tinham uma dimensão imperial e muitos deles uma facção de conquista. O caso do nazismo, o espaço vital a leste para a raça ariana, o caso da Itália, a grande proletária, que não tinha colónias e que afinal tinha perdido com a política intervencionista na Primeira Grande Guerra, etc. Eu estou de acordo que não é, a esta luz, um movimento de tipo fascista, porque acho, entre outras coisas, que ele não pôs em causa os elementos fundamentais daquilo a que chamam chama o nacionalismo cívico americano, a crença de que a América é uma nação excepcional, e é excepcional entre outras coisas porque foi o primeiro país em que se introduziu um sistema de absoluta separação de poderes, a Primeira República, embora tivesse havido uma tentativa na Córcega, em São Marino, na Holanda, esta foi a primeira... República Moderna, instituiu a independência entre os três poderes, embora a religião fosse importante, não havia ali uma religião de Estado, como por exemplo havia na Inglaterra Constitucional, onde a Church of England era a igreja oficial e os católicos eram discriminados até ao século XIX. Apesar de, de digamos, apelar a uma certa violência e pôr em causa as instituições dizendo que elas tinham funcionado mal, as eleições tinham sido fraudulentas e de tentar, por diversas medidas, digamos assim, influenciar o legislativo, os poderes dos Estados, etc., não pôs em causa estas, estas não pôs em causa enquanto sistema cultural ou sistema cívico ou político não pôs em causa este tipo, este tipo de credo. Mas é evidente que há aqui um ar de família. Creio que foi o António Costa Pinto, não sei se o Fernando Rosas, alguém já o utilizou, talvez o Fernando Rosas tenha falado, em que havia aqui um ar de família entre estes movimentos todos. Se não são exatamente a mesma coisa, há certamente elementos de comunicação, e no âmbito do Trumpismo, há evidentemente outros nacionalismos que nada têm a ver com o nacionalismo cívico radical, mas não são o core. O Trump não é do Klux clu Klan, embora a gente saiba que o Klan apoiava, eh, apoiou. O Trumpismo já se referiu muito que os contextos históricos são muito diferentes e eu só acrescentarei mais alguma coisa são muitíssimo diferentes são muitíssimo uh, diferentes embora com alguns efeitos embora com alguns efeitos convergentes em 1922 a guerra de 14-18 foi de uh, uma crueldade como todos sabem enorme. E se a gente disser provocou insatisfação, crise económica, estamos a dizer pouco, provocou milhões de mortos, centenas de milhares de mutilados, a quem, evidentemente, não ofereceu uma cobertura social e económica quando regressaram a casa. Aquilo que a gente vê é greves, evidentemente, é insatisfação, mas movimentos de antigos combatentes. Movimentos, até em Portugal, movimentos de antigos combatentes uh, na Alemanha que estão absolutamente desesperados e, e num contexto de enorme crise política: a derrota da, das greves em Itália no Norte, a derrota da Revolução Spartaquista, as próprias divisões no campo socialista, o medo enorme do comunismo, o pânico enorme, porque a Revolução Soviética. Triunfou, há um ambiente de crise que percorre os anos 20 e os anos 30, intenso. O fascismo é de 22, o nazismo é subsequente à enorme inflação de 1929, que atirou a Alemanha para. O desespero e que desesperou nacionalmente um país que tinha acreditado que era o país mais importante do mundo em todos os planos científico, económico e militar, e ainda por cima animado pela ideia que possuía que eram os herdeiros da antiga raça ariana ou indo-europeia responsáveis pelo advento da civilização ocidental. E este nacionalismo ráçico era estrutural no eh, estrutural no nazismo. Havia uma grande importância uma grande conivência, como já se disse das classes dominantes o bom Papa no Indemburgo foi quem abriu a porta ao Hitler a Inglaterra isso não sucedeu mas uma boa parte do Partido Conservador era pró-nazi, era pró-fascista era pro, eh, eh, e evidentemente uma enorme exaltação uma enorme exaltação ideológica havia naquele contexto ainda estávamos no auge do imperialismo expansionista, em que aqueles que não tinham império, o que queriam voltar a ter, é preciso não esquecer, não era só a Itália ressentida, era o Japão que vai atacar a China e tentar construir um império na Ásia, etc. Mas, como eu digo, havia uma enorme importância da religião, que neste momento não é muito evocada e parece que deixou de ter importância na Europa Ocidental, e certamente não tem a importância que que hoje tem, em Portugal, era muitíssima importância. E, sobretudo, há uma diferença muito grande nos contextos. É que não estávamos no contexto da globalização atual. E eu vou dizer, aqui, aqui concordo em absoluto com o Fernando Rosas, a globalização, podemos dizer, começou há muito, é evidente, não tem propriamente um ponto inicial, mas quando nos referimos à globalização Contemporânea falamos de um movimento da expansão do capitalismo e de triunfo à escala mundial e quando se fala de e que implicou uma deslocação de populações e de migrações sem paralelo anteriormente o único país que tinha uma grande os únicos países que tinham grandes migrações eram o continente, eram o continente americano e a Austrália esses eram países de grande fixação mesmo para a África as populações europeias migravam menos mas hoje é o Ocidente, a Europa Ocidental e os Estados Unidos, os grandes destinatários das migrações, que são um dos aspectos da globalização uh, neoliberal. E essa globalização tem efeitos uh, profundos, tem efeitos profundos e as suas crises, a sua dinâmica e as suas crises uh, têm que ser convocadas, temos que as ter, temos que ter este tipo de movimentos, este tipo de dinâmicas em consideração quando analisamos processos políticos. os processos políticos. Os processos políticos não são separáveis das dinâmicas económicas, das dinâmicas sociais e do conflito social e das dinâmicas do conflito cultural, que está associada às lutas sociais, mas não é absolutamente redutível às mesmas. Uh, diferenças então agora um pouco as diferenças que decorrem muito do meu ponto de vista do im impacto multidimensional da globalização fascismo em relação a Trump e em relação a diversos outros programas mas neste caso em relação a Trump ao Trump para voltarmos atrás possuíam programas que queriam revolucionar a sociedade alguns mais outros menos evidentemente mais no caso do Mussolini e do nazismo Menos no caso do Miguel Primo de Rivera, menos no caso do Franco e menos no caso de Salazar, que, que também representavam uma parte do conservadorismo tradicional que continuou no poder, não foi substituído enquanto elite política. Salazar ficou, veio do mundo católico e, e o seu corpo de apoio era em grande medida constituído, eh, constituído por católicos. Mas o novo, o novo, o novo, a nova direita radical do Trump não tem esse programa. Não quer substituir capitalismo nenhum. Quer, um, quer protecionismo económico, sim, mas não quer substituir o capitalismo liberal. Nem sequer é um programa de nacionalismo económico radical. Não tem nenhuma ideologia corporativa. Uh, não vai para esses princípios de celebrar uma fusão entre o trabalho e o capital. O seu líder é um produto acabado do capitalismo, do capitalismo norte-americano. Portanto, não há essa, essa componente, essa componente revolucionária, que sabemos que foi sobretudo no plano de discurso, mas amplamente de mobilizadora. Aqui não existe. A própria importância, o nacionalismo é muito importante em todos, em tudo isto, e devo dizer que é muito importante em todos os movimentos em todos esses movimentos. Até no próprio Chega. O Chega não é abertamente racista, antinegro, porque nenhum movimento político em Portugal pode ser abertamente anti-africano. Porque Portugal é um Estado que é parte de um conjunto de países de língua oficial portuguesa e é um Estado pouco poderoso nesse âmbito. Não é o Estado mais poderoso nesse âmbito. Ele não pode ser isso. Mas, mas então fica-lhe fica-lhe a xenofobia anticigana. Uh, anti mas, como eu digo, a importância do nacionalismo não é a mesma, no caso do Trump, porque ele não é abertamente um nacionalista rácico. Aliás, se fosse assim, eu não tinha, ele não tinha tido alguns votos minoritários de afro-americanos ou uh, de latinos. Não tem ambições imperialistas de conquista, tem ambições de supremacia mundial geopolítica, mas não de exportar a democracia como abertamente se fez na presidência republicana de baixo, no começo, no começo do século atual. Fica pelo protecionismo e fica por um nacionalismo nostálgico que se alimenta do combate àquilo a que ele chama o seu inimigo. E esse inimigo, para ele, evidentemente, ele não é... ou para os Trumpistas é aquilo que eles identificam como uma elite neoliberal e que está circunscrita, sobretudo no caso dos Estados Unidos, habita as zonas que mais beneficiaram com a globalização, não é as populações em si, mas as zonas que mais beneficiaram com a globalização nos Estados Unidos nas últimas décadas, que são a costa leste e que são a costa oeste. O, o eleitorado do Trump, como dizem muitas pessoas que têm analisado, que têm abordado o estudo em termos sociológicos, do voto norte-americano é, em grande medida, um voto de predadores. Não unicamente. No Trump também estão, também estão os bilionários, também estão os irmãos Koch, mas não está uma classe ou uma elite dominante rica em capital económico e rica em capital cultural, cosmopolita, aberta às liberdades de género, aberta... A fundamentalmente não racista e que acolhe muitas das reivindicações dos afro-americanos dos afro e entre os quais se encontram os grandes beneficiários da globalização. Eu diria, é a elite que lê o Financial Times, é o mundo do Bill Gates, é o mundo a que pertenciam os Clinton, é o mundo das universidades da Ivy League. E para eles, esse mundo que é indiferente ou que defende... Uma políticas como, por exemplo, as do Protocolo do Quioto, ah, políticas de sustentabilidade em termos climáticos, são aqueles que desprezam, e desprezam profundamente, há expressões disso, aqueles que não passaram do liceu, pouco colorizados, ligados ainda por cima às indústrias poluentes, como o fracking, às indústrias extrativas, às minas, à indústria pesada, que foi deslocalizada em grande medida para fora dos Estados Unidos nas últimas, nas últimas três décadas. E este ressentimento, como eu disse, não é só um ressentimento de natureza económica, é um ressentimento também cultural. São aqueles que, segundo eles, desprezam os seus valores de família, de família tradicional, produzindo e promovendo novas formas de família, desenvolvendo novo tipo de relações de género, que para esta classe, que é em grande medida branca, da classe trabalhadora e média, é profundamente ofensivos. E é evidente e é ofensivos porque é que eles são também nacionalistas. Eu escuso de dizer porquê, qualquer pessoa que olhe para uma imagem dos Estados Unidos vê uma bandeira numa casa. Porque para eles isto é uma parte importante, fundamental, da, da identidade nacional, evidentemente. E para quem é pobre, e para quem é pobre, e para quem é pobre, o nacionalismo, oferece-lhe a nacionalidade que o capitalismo não lhe oferece, neoliberal ou outro. E isto é muito importante. E há muita investigação hoje em dia sobre o modo como o nacionalismo ressentido pode favorecer, pode favorecer este tipo de movimentos, porque oferece a estas pessoas um sentimento de dignidade que por muitas razões Deixou, e eu vou já terminar deixou de se lhes oferecer na Europa. Estes nacionalismos estão a renascer porque a social-democracia abandonou a social-democracia na Europa. Porque o Partido Trabalhista está em crise, porque o partido o SPD alemão está em crise, porque o Partido Socialista francês praticamente se dissolveu. E não é por acaso que isso coincidiu em grande medida com a era Reagan-Tetcher, não é por acaso que, e com as políticas das, de, as políticas que no campo social-democrata, como a Terceira Via ou o New Labour, procuraram implementar. E é tudo. Tenho que ficar por aqui. Obrigada. Nós estamos mesmo em cima do tempo, então vamos só ter 10 minutos para discussão. Se alguém quiser fazer uma questão, é, é agora. força Mais uma vez, parabéns pela organização do colóquio. É de muito, muito proveito ouvir cada uma das intervenções. Agradeço muito, assim como agradeço a abertura ao diálogo. O professor Manuel Lof, uma pergunta de 15 segundos. Imagine, é uma, enfim, um exercício de imaginação histórica, imagine que na década de 20, 30, a Alemanha era governada pelos Kaksinskis, pelos Orbanes, pelos Erdoganes, se calhar pelos Bolsonaro e pelos Trumps. A pergunta é a seguinte, acha que em 1933 Hitler venceria as eleições? Para a senhora professora Cecília Honório, uma intervenção especialmente desafiante, se me permite esta qualificação, deixo duas perguntas, considera possível defender a ideia de nação, defender o não-aborto? defender a não-eutanásia, defender uma nação com fronteiras, tal como a sua casa e a minha casa têm portas? Considera possível defender tudo isso, Sr. Professora, e não ser racista, xenófobo, misógino, white, uh, white supremacist e coisas do género? Admite ou não? É que se não admite, risco dizer que o seu discurso é um discurso perigosamente manicaísta. Em relação ao Sr. Professor Luís Onofre, uma pergunta muito rápida também. A pergunta é a seguinte, Sr. Professor. Não seremos nós umas marionetas na mão dos mídias politicamente corretos? O Sr. Professor Luís Onofre faça o seguinte exercício. Vá ao Washington Post, vá ao New York Times, vá à CNN, vá à MSNBC, e veja se consegue ver o famosíssimo episódio de Charlottesville importantíssimo senhor professor porque Biden disse-nos num discurso que foi o motivo pelo qual se candidatou, o que aconteceu em Charlottesville o senhor professor arrisco dizer que não conhece a história toda o senhor professor viu uma parte que a CNN lhe quis mostrar, é a parte em que Trump diz há gente boa de ambos os lados como que referindo-se a neonazis e aos antifas. É falso. Quem ouve o episódio todo, quem ouve dois minutos antes daquilo que a CNN nos quer mostrar, verifica que Trump disse muito mais. Trump disse o seguinte: há neonazis, há antifas e há gente moderada do Partido Democrata e há gente moderada do Partido Republicano. E esses sim são gente boa de um lado e de outro. Para, ainda à sua Professora Cecília, porque é especialmente desafiante a sua intervenção. Só mais uma pergunta. sua Professora, se nós criticarmos assim tanto, tão manicaís, manica, manicaisticamente e tão exacerbadamente a nação, a nação com fronteiras, a família do não-aborto, etc., não estaremos nós a fazer o jogo fantástico das multinacionais, dos Bezos, dos Bill Gates deste mundo, das Amazonas, das Googles, dessa gente. Nós não estaremos a proporcionar o um mundo globalista no pior sentido do termo em que cada homem fica desenraizado e fica a vítima perfeita do consumismo dessas multinacionais, dessa gente que quer mandar. Sob a hegemonia totalitária chinesa, diga-se passagem. É uma fantástica aliança dos Gates, dos Bezos e da China. Agradeço antecipadamente tudo aquilo que pretendam dizer. E saúde para todos, pois já não voltarei a falar, estamos a terminar esta, esta sessão. Saúde para todos os senhores e vossas famílias. Obrigada. E a tentar pedir que tentassem responder rapidamente a todas estas questões. Muito, muito rapidamente. Se quiserem, começar, se quiserem responder à questão. Eu só posso dizer, em relação à minha questão, que prefiro naturalmente jornais que sei quem é que escreve lá e que assinam o que escreve e que têm protocolos deontológicos e que podem ser controvertidos sabendo quem são os autores das peças e a própria orientação editorial, é uma escumalha escreve de uma forma completamente anónima as alevosias mais completas que se permite fazer. É isso que lhe posso responder. Muito, muito obrigada pelas, pelas questões colocadas e, e por podermos estar aqui não sei exatamente se percebi a sua questão espero corresponder espero que não me reveja em nenhum discurso manicaísta que divida bons e maus a linha de intervenção que segui foi exatamente de, de avaliar a pergunta aqui que aqui fazemos, se a história se repete ou não e por outro lado de trazer à lista aspectos desta nova extrema direita e tentei explicar porque nova, porque é o enfoque no nova e, e, e considerando as, as vertentes que aduziu na, a, a, a, na pergunta, não tenho quaisquer dúvidas sobre as questões relativas a, a esse programa completo desta nova extrema-direita, a articulação entre racismo, xenofobia, islamofobia, que é uma vertente muito forte, eh, com as questões anti-aborto, eh, anti-eutanásia, com os ataques à agenda feminista, o LGBTI, é uma articulação mesmo que o discurso possa não ser o discurso da velha extrema-direita. Essa é uma diferença muito significativa. Está escrito claramente no programa do Chega o fim do pacto das migrações e bem sabemos o que é que esta nova extrema-direita fez em torno do pacto das migrações. São conhecidas declarações muito recentes, nomeadamente sobre o fim eh, da migração islâmica, e aquilo que procurei também aqui trazer, sem, sem porventura ter tido o tempo necessário para explicar da melhor forma, é, é, é que, mas acho que, que o Zé Sobral nos acrescentou muito nesta discussão, é, é que esta, esta nação, este nacionalismo eh, deste, desta, desta nova extrema-direita do século XXI eh, deve eh, de ser analisado nas suas vertentes de distinção. Nós não estamos num quadro de uma nação eh, recuperada do século XIX, que servia como prevenção para a modernidade. Estamos fundamentalmente num quadro em que há mais identidade nacional, há mais identitarismo do que propriamente esse nacionalismo, eh, cuja eh, matriz histórica vai ao século XIX. Há mais identidade nacional, há mais nativismo, esta questão de que o Estado serve os seus. É para os autóctones, não é para os outros que vêm por aí fora roubar uh, o trabalho e, e, e aquilo que os nacionais devem ter. Um, tentei, tentei responder na, minha, na, na, na, na dimensão do tempo possível, pedindo desculpa porque nós de facto estamos no limite de ocupação de tempo da sala, mas mais uma vez muito obrigada e passo a palavra, eu penso que havia uma questão para o Manuel Love, e o José Manuel Sobral também quer dar uma nota final. Queria, a minha nota final uh, é muito simples. Uh, a globalização uh, prejudicou, de facto, algumas pessoas e beneficiou outras. Como foi feita, beneficiou, uh, sobretudo, a China, porque também a China, e isto não é de maneira nenhuma um elogio ao sistema autoritário e de chinês, Conseguiu, ao contrário da Índia, retirar centenas de milhões de pessoas da pobreza, construir um enorme mercado interno. Não é aqui o um momento para examinar. Isso tornou-se muito, tornou muito atrativa e, evidentemente, desenvolveu-se dinamicamente. É evidente que isso o levou a um embate com os Estados Unidos, a dos, a, que é um debate que ultrapassa a diferença entre republicanos e democratas. Estamos a ver que existe uma linha fortemente protecionista e fortemente agressiva de nacionalismo americano perante alguém que é o oposto completo do, de, do Trump e do seu mundo, que é, uh, que é o Joseph Biden. Mas eu o que queria, sobretudo, salientar é não perdamos de vista o que está a acontecer, porque não estamos só a falar de política e de partidos, estamos a falar da miséria e das expectativas falhadas. A Europa era a promessa de prosperidade a todas as gerações de europeus que assistiram à criação da Europa e, posteriormente, à edificação do Estado de Bem-Estar, depois de 1945. Mas acontece que não está a ser assim para todos os europeus. E isso, as questões do leste têm uma outra lógica, e isso, tal como na América... Se quisermos compreender o que se está a passar, é aí que temos que procurar, digamos assim, não exclusivamente, mas temos que procurar aí as respostas. Dez segundos só para... a questão era saber se, no fundo, se a direita radical já estivesse na, no poder na Alemanha, as referências são a Orban, Kaczynski, Trump e Bolsonaro, se já estivesse no poder na Alemanha, se os nazis tivessem, tivessem ganho as eleições... Foi justamente com a direita radical que eles ganharam as eleições. Foi com Von Papa no verão de 1937 e foi com, com o mesmo chanceler em, mil, em novembro de 1937 de novo. Já agora, onde é que estariam cada uma destas quatro personagens? É pura futurologia ou é pura ficção histórica. Bolsonaro era seguramente líder de uma das milícias do partido nazi, escolha entre as SA e as SS. Os outros três fariam parte de partidos nacionalistas alemães, e todos fariam coligação com Hitler e entraram na coligação com Hitler em janeiro de 1933 e logo a seguir eh, abandonaram os seus próprios partidos, eh, dissolveram-nos e passaram a integrar o partido nazi com militantes nazis. Era aí onde eles estariam. Obrigada. Uh, queria agradecer então a presença de todos os oradores, todas as pessoas que assistiram e dizer que temos que chegar ao fim <risos> da nossa sessão. Um, obrigada.